Até porque isso é jurânico Só na tua tem que te Esperava mais do clã Você esperava mais Não, mano, você é sábio Seis horas, put-line Ficou na BR, mudado Não, mano, surruda que aqui se 6 horas, você vai de zoa Seis horas, roxo, anda Seis horas a toa Ei, você tem ligado A vida Funda-se a PMW Me ouve é Fez hop e se fudeu. E hoje cê tomou nas costas. Na MW mostra, mas rima cê não mostra. Aê, meu Mano, sabe que eu sou andarino, sou é parho do caralho. Te ganhei com três.